Não é bom. Tá. O Galego. Opa. Boa noite, boa noite, corporação. Bom dia. Boa, boa noite. noite. Me chamo o Galeguinho. Eu vulgo também, é Galeguinho. Não fui banido não, anos. galera. Quem tá falando que eu fui banido aí, nacional, mano? Nacional natural aí, Estão nacional, doido? não sei qual é a palavra. De João Pessoa. Aeta. Paraíba. É isso. Vim agregar aqui na corporação que o coronel tá precisando de reforço. É isso. Campeão da bagunça 2.0, apostado de 5 reais. 3 campeonatos no Voice, dois no Kush. Meu Deus, eu ia falar com o Não vou falar <risos> com o não. Só isso <risos> mesmo. Você é <risos> Universal, já entendi. Ele é pai do Matoco, esquisito aí. Put... <risos> Puta que pariu, não falava isso, <risos> Nossa, não, Isso aí, é segredo, eu é segredo, Não, essa, não, não vou lançar é essa, não, é isso, é do do do essa, não. Não vou lançar essa, não, chefe. Não vou lançar essa, não. Não vou lançar essa, não. Felizmente. Irmão, que Ufa, que tá Meu aí, tá Deus, Deus do céu, não dava para fazer com mais jeito não? <risos> <risos> Pelo menos aquela p... Uma coisa rapaz Filho do Cria do Mal Entendi <risos> Tem mais? Que mais? É Banido do Bahamas <risos> Da onde? Banido da onde? do Bahamas <risos> tá Procede, Gera, procede? Ei, coronel, não sei não, hein? Sede. Não sei não, não me põe nesse mesmo, não, coronel. Prossiga, prossiga, galera, prossiga. É isso mesmo, boa noite. Espero Só isso, que... tá? Só um é um prazer estar aqui com os senhores. Graças a Deus. Vamos lá, vai pra fórmula, lá, obrigado. Amém, Brasil. <risos>